Fala galera, bem vindos ao canal do Cebozão, hoje uma pequena parte da coleção do meu amigo Carlinho Júnior da banda Piquini Cavadão, vou estar tá deixando nos cards o canal dele e na descrição do vídeo, então vamos lá, bora pro vídeo. All <laughs>